Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao canal Numerologia Real, o seu canal oficial da numerologia, e muito provavelmente você já sabe, ou menos deve ter ouvido falar, que a numerologia é uma linguagem de símbolos. Né? A numerologia é o simbolismo dos números. Freud imaginava a psique, o nosso aparelho psíquico, como um sistema de energia. E cada pessoa é movida, segundo ele, por uma quantidade limitada de energia psíquica. Então, na numerologia, os números são símbolos que servem para quantificar esse conhecimento que existe no mundo arquetípico, onde os arquetipos são um conjunto único e pessoal de informações que estão armazenadas na psique e que ficam lá perdidos até que nós encontremos um meio de extrair essa riqueza para as nossas vidas. Né? Então... A beleza de usar os números como nós fazemos na numerologia é que cada um deles possui qualidades e características únicas e muito específicas que podem ser associadas a personalidade humana. né? Então, a numerologia não é converter letras em números. A numerologia é uma forma matemática que associa e compara a personalidade dos números com a personalidade humana, para nós entendermos não apenas o comportamento, mas como a vida de uma pessoa pode se desenvolver com base nas suas atitudes. Então, a numerologia é uma coisa real, é universal. Então, é, não existe nenhuma aleatoriedade ou alguma arbitrariedade quando eu associo, por exemplo, o número 1 um à originalidade ou à inventividade, porque não importa em que idioma o número 1 um esteja sendo pronunciado ou usado, ele sempre vai significar o começo, sempre vai significar a origem, arremeter ao primeiro, o nascimento, a singularidade. Né? Achei a palavra, essa é a palavra correta, singularidade. Aliás, a palavra singularidade, ela é perfeita para descrever tanto o número 1 um quanto a numerologia. Né? Por falar nisso também, é, todos nós sabemos que a numerologia se inspira na né? que é parte do misticismo judaico, onde se atribui um valor numérico a um nome, palavra ou frase, escritos em hebraico, né? de acordo com o sistema de conversão alfanumérico escolhido, mas sempre escrito em hebraico. E eu não vou me aprofundar nesse assunto, né? mas depois, quem tiver interesse em conhecer toda a história, leia o meu livro Sagrado e Secreto, inclusive está aí, né? quem quiser adquirir, o link está aí na descrição do vídeo, né? então vai lá, depois dá uma olhada, mas voltando aqui ao nosso assunto, é... O mais que curioso é que se alguém já teve a curiosidade de fazer o cálculo numerológico da palavra numerologia, né? eu já vi gente calculando de tudo, explicando, mas eu nunca vi é, ninguém falando explicando o cálculo da numerologia. Né? Mas quem fez deve ter percebido que a palavra numerologia tem uma expressividade 8, uma influência 8 e uma motivação 9. E o que isso significa então? Isso significa que a personalidade 8 da palavra orienta o poder de realizar pelo potencial. Né? E se você analisar bem a numerologia, ela é um exercício que me permite descobrir o meu potencial. Né? Potencial não é só a capacidade de realizar, potencial é o resultado. Né? É, potencial é o que sobra daquilo que eu tenho de bom, tirando daquilo que eu tenho de mais fraco. Se o saldo for positivo, eu tenho um bom potencial, se for negativo, então eu tenho que melhorar. Então, entender onde nós podemos melhorar e o que nós precisamos deixar de lado né, é, é essencial para o nosso desenvolvimento. E ao mesmo tempo, a influência 8 é uma influência firme muito poderosa, né? é uma influência motivadora. E aí, analisando novamente os cálculos, nós vemos que a palavra numerologia é uma motivação 9. Né? E a motivação 9 ela é universal, é a motivação que vem da alegria de realizar e de se realizar nas pequenas coisas da vida. Né? É a motivação que vem de uma satisfação mais profunda de saber que eu estou sendo útil de alguma forma para as pessoas. Então o 9 está diretamente ligado à natureza humana do do mesmo jeito que a numerologia, né? Ela é essencialmente uma transcrição da natureza humana, né? Então veja só: interessante. E por mais que nós desejemos servir aos outros, todos nós, né? Cada um pelos seus próprios motivos, também ansiamos pelo reconhecimento. Secretamente todos nós sonhamos em causar algum impacto, em causar um grande impacto aí é, no mundo, né? Quem não sonha em fazer coisas grandiosas? Até então, os miminis, né, que veem isso como egoísmo, como individualismo, no fundo apontam o um dedo para tudo e para todos, porque eles estão atrás mesmo é do reconhecimento, eles estão atrás de serem aceitos. Então, repara que a magia da numerologia está na palavra numerologia. Né? Veja que uma única palavra pode render várias informações conforme o contexto que ela está sendo analisada. Repare que todos os números de um dígio têm um significado que se relaciona facilmente com a nossa personalidade, né? com as nossas perspectivas e com o ritmo das coisas. Então quando você começa a ver a numerologia dessa forma realista, aí sim ela começa a ter algum sentido. E eu sou um apaixonado pelo conhecimento, né? eu sou apaixonado para aprender novas habilidades, ser capaz de melhorar minha compreensão, é quase uma droga. né? E chega a ser um vício, eu sou viciado em conhecimento. Então, quando eu tive esse entendimento realista da numerologia, automaticamente né, a minha visão se ampliou muito. Eu passei a ver tudo de uma maneira muito mais ampla, muito mais precisa. Foi um salto, é, literalmente. Né? Eu não acredito que ninguém tenha sido abençoado com talentos e habilidades específicas. Eu acredito que todos nós nascemos, sim, com uma única habilidade. A habilidade de aprender, a habilidade de progredir e de se desenvolver. Né? Todo o resto pode ser adquirido. E a única habilidade que realmente nos é dada, se é que é dada, é a inteligência e a capacidade de aprender. Então, cada ação que você toma e cada observação que você faz, seja consciente ou distraídamente, está sendo armazenada permanentemente em algum lugar aí do seu subconsciente. Então, quando eu uso a numerologia para o meu desenvolvimento pessoal, eu tenho a oportunidade de acessar essas informações e isso aqui me permite saber o que eu preciso deixar de lado, isso me permite aprender qual é a conexão, né? como os meus pontos fortes se relacionam com as minhas motivações. E isso me permite aplicar todas as minhas habilidades em todos os aspectos da minha vida. E é isso que me permite desenvolver todo o meu potencial. Então, quando eu entendo que eu devo me preocupar mais em aprender como desenvolver a minha força interior, ao invés de ficar tentando descobrir só como usar o meu potencial, eu estou um passo mais perto de viver o tipo de vida que eu pretendo viver dizem que uma pessoa precisa de apenas três coisas para ser realmente feliz no mundo. Né? Alguém para amar, algo para fazer e algo para esperar. E um tema muito comum nos dias de hoje, né? é um tema muito comum, aliás, nos dias de hoje, acreditarmos que nós temos de acreditar em algo maior do que nós mesmos. Né? Seja algo oculto como Deus, algo sobrenatural, como ver, falar ou sentir a presença de espíritos, acreditar em alienígenas ou que o desejo que nós fizemos às 11 e11 abrirá algum portal mágico e realmente se tornará a realidade né sempre que nós acreditamos é um acorde de esperança ressoa dentro de nós né e apesar de ser um cético é, eu acredito que todo mundo precisa de algo para acreditar porque uma é uma forte crença pode nos ajudar a viver mais plenamente né a alcançar os outros é, simplesmente nos dá aí uma razão pela qual vale a pena viver. Né? Então, se precisamos desesperadamente de alguma coisa, nós precisamos desesperadamente ter algo em que acreditar. Né? Então, por que não acreditar em si mesmo? Né? Acredite em si mesmo e o resto vai vir por conta própria. E a numerologia trabalha com três pilares fundamentais. Né? Você, os seus desejos e o seu futuro. O primeiro pilar é você, o indivíduo, né? essa mistura única de talentos, traços de personalidade, sonhos, esperanças, gostos e desgostos. Essas características são orientadas pelo seu nome. Seu nome é o modelo de quem você é e ele pode explicar o um indivíduo único que vive dentro de você. Né? Imagina que seja o seu DNA numerológico. É muito fácil nós percebermos isso, tá? Repare que sempre que nós nos apresentamos a alguém, na realidade nós estamos afirmando quem somos. Nós estamos nos auto-afirmando, né? Quando você se apresenta a alguém, a primeira coisa que você diz é: Eu sou fulano, eu sou fulana de tal. Você está afirmando quem você é. Só isso já está revelando muito mais do que você pode estar imaginando. Né? Então mesmo quando você é, usa um sobrenome, uma abreviatura do seu nome, como eu faço, né, que eu uso rei, ou um apelido, ainda assim você está revelando uma visão um pouco diferente, né? Quem sabe mais ajustada ao ambiente, ao momento, quem sabe, né? Mas sempre que você se apresenta, você está ao mesmo tempo revelando alguma coisa sobre você e se auto -afirmando. Então sempre que você prestar atenção nos números que faltam em um nome ou mesmo aqueles que são repetidos, é, né? Que estão lá redundantes. Você pode entender muitas coisas sobre o comportamento, sobre a maneira de pensar e de agir, né, de se comportar é, da pessoa. Né? Numerologia não tem nada a ver com previsão do futuro nem com magia. A numerologia é uma análise comportamental do indivíduo. Então a numerologia serve para reforçar a autoconfiança. Muitos se falam em autoconfiança, inclusive, né, mas poucos sabem o que é autoconfiança. É, autoconfiança é a crença de uma pessoa em sua capacidade de ter sucesso em uma situação particular. Né? O quanto eu confio e acredito em mim mesmo e é o que determina como eu penso, como eu me comporto e como eu me sinto. Se todo mundo precisa de alguém para amar, né? essa pessoa é você. Né? Se todo mundo precisa de algo para fazer, para esperar, então agora nós já temos algo para amar. Né? Então agora vamos ao segundo pilar. O segundo pilar é arrumar algo a fazer. Né? Qual direção a minha vida deve tomar o que ela está tomando? Né? Será que é a mesma que, de, que eu desejava? Né? Quais são os meus objetivos? Será que eu estou seguindo a direção daquilo que eu quero realmente ou estou apenas seguindo o impulso da minha vida? Né? Então entenda é, que isso não é uma previsão do futuro, né? é, nem é um destino pré-determinado. É realmente uma avaliação realista, né? com base na minha motivação, na minha personalidade, no meu ego, nos meus desejos, na maneira como eu influencio as pessoas. Então, não há um ponto a chegar onde eu possa dizer eu cumpri o meu destino e, portanto, a minha vida está completa. Isso não existe. Né? A Acreditar que seu destino está pré-determinado é uma total falta de objetividade, né? de acreditar em si mesmo, de confiar que você é capaz de determinar e seguir o seu próprio caminho. Né? Me entristece muito, aliás, quando eu vejo alguém dizendo que está cumprindo a sua missão, que ele foi determinada né? e que continua seguindo por um destino aleatoriamente, arbitrariamente aí, atribuído. Isso só se chama falta de fé. Né? falta de autoconfiança, de fé em si mesmo. Né? Se eu não sou capaz ou não posso acreditar em mim mesmo, em quem eu posso confiar, então? Né? Então, saber quem eu sou, Gostar de quem eu sou e do que eu sou capaz de realizar é o que me aproxima ou me afasta do sucesso. Né? É o que determina se eu estou ou não seguindo por um caminho de vida certo ou errado. Então, quando eu fui capaz de perceber isso, o mundo se tornou muito mais acessível, o mundo se tornou muito maior. Né? O que eu quero que você entenda é que a numerologia não determina o que você deve fazer, né? muito menos o que você tem de fazer por obrigação ou se tornar. Quando interpretada e usada corretamente, a numerologia não lhe dá nenhum caminho de vida, não lhe dá nenhuma direção. Ela te ensina a ter um propósito e um objetivo na vida, né? Um propósito e um objetivo de vida que eu vou determinar para mim mesmo, que você vai determinar para si mesmo, né? Um propósito é um objetivo que eu vou escolher, não por uma questão evolutiva, mas por uma questão de realização e satisfação pessoal. Se essa satisfação vem da evolução espiritual, da realização material, isso não importa, tá? Nem cabe a ninguém julgar. Então, cada um tem suas próprias necessidades, né? E é isso que deve ser considerado antes de qualquer coisa. E é aí, então, que chegamos ao terceiro pilar da numerologia, né? O futuro. Futuro, no momento em que você escolheu o que você deveria fazer, o que você queria fazer, você se aventurou por um caminho, né? Pouco pisado ou muito explorado, cada um de nós tem características únicas, né? Muitas coisas passam a influenciar essa jornada, influências externas, pessoas que você vai cruzar pelo caminho, acontecimentos, né? E até as questões internas, sentimentos, emoções, conflitos pessoais e daí por diante, né? Então... É, quando você escolheu um novo caminho, várias peças começam a se movimentar e um novo ciclo se inicia. E isso vai acontecer por toda a sua vida. Né? Todos nós criamos e seguimos padrões de comportamento. Todas as nossas decisões são baseadas nesses padrões. Os seres humanos têm uma tendência a ver padrões internos tudo e em todos os lugares. E, infelizmente, essas mesmas tendências de ver padrões em tudo pode te levar a ver coisas que não existem e a seguir sempre pelos mesmos duros caminhos. Né? Isso é a tal sincronicidade. Não tem nada de misterioso ou místico, é físico, é real. Né? Então, os nossos cérebros evoluíram como uma máquina de reconhecimento de padrões. Os nossos cérebros criam significado a partir de padrões que vemos, ou pelo menos que pensamos que estamos vendo né, na natureza. E alguns são reais, outros não passam de ilusões, mas nada se manifesta na nossa vida ao acaso. A numerologia me permite identificar e reconhecer esses padrões, e é a partir deles que eu sou capaz de antever, não prever, tá? de antever o meu futuro, entendendo as possibilidades e as possibilidades probabilidades, né? Isso com base no meu comportamento, com base nas minhas atitudes, considerando a minha personalidade. Então, quando você observa a influência da sua personalidade nas suas atitudes, no seu comportamento e nas suas decisões, você tem uma boa ideia de como os eventos futuros podem se desenrolar. Né? E é claro que na sociedade moderna, os valores sociais acabam influenciando em muitos desses padrões. Né? Uma grande parte, aliás, do nosso tempo e da nossa energia criativa, a maior parte dela normalmente é gasta, nutrindo nossas crenças. Nossas crenças nos moldam profundamente como seres humanos. E elas determinam a nossa religião, nossa cultura, nossas amizades, nossas decisões cotidianas. Né? Então não importa o assunto... Essas crenças são vitais que, porque são elas que determinam a nossa felicidade, né? aquilo que encanta as nossas vidas. E eu realmente acredito que todos precisamos de algo em que acreditar, porque uma forte crença pode nos ajudar a viver mais plenamente. né E principalmente nos dá uma razão que vale a pena viver. Então a vida é estrategicamente calculada, né? nada acontece ao acaso. E essa é a essência que dá realmente sentido à vida. Né? A coincidência e o acaso nada mais são do que a necessidade de nos adaptarmos e aprimora a nossa tomada de decisões, aprimora a nossa competência né? e nos prepara o terreno para a oportunidade que nós estávamos buscando. Se tudo, inclusive do nós, fosse apenas um programa sem escolha real, nada disso que nós vivemos teria alguma importância ou algum significado, né? Porque nós viveríamos se fosse para vivermos uma vida com um destino já determinado, né? No fundo que todos nós queremos é ser aceitos. né? Você pode passar a vida lutando contra todos os conflitos para garantir que consegue o que quer, ou pode escolher as suas batalhas com sabedoria ao invés de se envolver em todos os desafios que aparecerem ali, ali pelo caminho. né? E apesar de todo o conhecimento, de todo avanço nas áreas tecnológicas, nós estamos vivendo a era das ilusões, a era da mediocridade, né? a era da falta de empenho que as pessoas têm diante da vida. Eu sempre afirmo que o ponto de vista determina a perspectiva a partir da qual uma história é contada. E é pela perspectiva que eu vejo e percebo a minha vida, que a minha realidade está sendo criada na minha mente. Né? Então a sua vida é uma história que está sendo contada. E quem conta a história é quem determina o rumo e cabe a quem conta a história fazer com que ela seja uma boa história ou não. Né? A numerologia orienta três fatores necessários para que você possa criar uma história incrível. né? Você, suas escolhas e o seu futuro. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela sua companhia. Um forte abraço e eu te vejo lá no nosso próximo vídeo. Até lá.